Quando eu pergunto o que vai ter de lanche e isso acontece. Então, como vocês bem sabem, foi o Pelé que descobriu o Brasil. Ô, professora. Sim. O que, é que vai ter de lanche? Yeah, comida, né? Me jura que vai ter comida? Nossa, eu jurava que eles iriam servir um Fusca passarinho pra gente. Quê? Yeah.